A gente sabe bem sobre a maioria das coisas que a Rainha dos Gados, Belle Delphine, fez aqui pela internet. E sem sombra de dúvidas, vender algo do seu banho foi aquilo que mudou a vida dela. Porque foi isso que deixou ela famosa? Porque vai por mim, todo mundo sabe quem é Belle Delphine por conta dos potinhos com banho. Só que com tamanha fama, a gente sabe bem que as cópias vêm. E é exatamente sobre uma cópia da Belly Delphine que a gente vai falar. Pra ser mais específico, falar sobre um produtinho que essa pessoa tá vendendo. Que vai por mim. É um tanto que... nojento. Antes de começar, vocês já tiveram dúvidas sobre como começar um canal e qual editor usar? É por isso que eu apresento a vocês o Wondershare Filmora11, um dos melhores editores de vídeo da atualidade. O Filmora11 é um editor onde tu pode encontrar mais de 400 efeitos especiais, sejam eles visuais ou então de áudio. para assim elevar seu nível para um padrão de cinema, para chamar a atenção do público, ganhar mais views, uns inscritos... Mano, pra bombar o canal. Fora muitas funções novas que foram acrescentadas desde o Filmora X. E vocês estão ligados? Obrigado que aqui no canal é o Tário e o Five Miles que editam os vídeos. E nesse caso, o Five vai falar pra nós quais são as novas funcionalidades. A análise sincera de um editor, hein? Para vocês terem noção do quão completo o Filmora 11 é, na última atualização eles adicionaram algumas novas ferramentas que são: fala para texto, texto para fala e visualizador de áudio, sendo essa segunda uma que chamou bastante atenção, já que com alguns cliques você pode transformar o seu texto em uma narração, sem sequer precisar sair do Filmora. Uma ferramenta muito útil que você não encontra em outros programas de edição. Gostaram e se interessaram pelo Filmora 11? Relaxa que não acabou não. É tão completinho que eles têm um canal aqui no YouTube onde eles explicam passo a passo cada funcionalidade e isso é bom demais para quem quer aprender inclusive aproveitem e se inscrevam lá no canalzinho deles que vai estar tá aí na descrição e comentem vim pelo tio Sam assim a gente ajuda eles e quem sabe eles patrocinam a gente de novo sério velho faça mais do que editar faça sempre uma obra de arte Nossa que slogan bonito caraca que bagulho motivacional <risos> filmora vocês estão aqui no meu coração e muito obrigado pela ajuda agora para começar esse vídeo Ai, velho, que preguiça, mano. Vocês realmente acharam que seria um adeus? Eu amo comentar e opinar sobre coisas, mano. Tá aqui no meu sangue já. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Sabe essa daqui? Belle Delphine, rainha dos gados? Essa mesmo, essa dele. Então, vamos pegar ela, jogar fora e... Vamos falar sobre essa. Amorant. Hum, um pouco que quanto gosto bonita Uma streamer, youtuber, criadora de conteúdo mais 18 E vendedoras de fios de cabelo com peido Pera, pera, pera, pera Você tá me dizendo que já não bastava vender peido em potinho E agora tem cabelo, fio de cabelo com peido Pera, aí, então quer dizer que esses fios de cabelo são do... É, vamos continuar esse vídeo <risos> É sério, mano, eu queria que fosse zoeira, mas não é. E pra chegar lá, a gente precisa de um contexto. Eu tava tranquilo navegando pela internet, e eu vi que um vídeo meu antigo com o título A Nova Bela e pegou mais de 150 mil views. E era um vídeo na qual eu falava de uma mulher chamada Stefanka, que vendia nada mais e nada menos do que vela de peido. <risos> Fora isso, tinha suor de teta, roupa suja, mano, produtos que, ó, era uma delicinha. Que nojo, velho E eu realmente fui comprar, porque, né, eu falei que se pegar 150k eu ia comprar vela. Só que acabou. Não sei o que aconteceu, acho que esgotou o estoque. Que nada, Sam, o peido se evaporou. Ah, isso, <risos> retardado. E aí a gente vai ter que esperar mais um tempo pra comprar e fazer vídeo, beleza? E beleza, então eu entrei no YouTube, também na Twitch, e fui procurar meninas parecidas com o Stefan, com o Belly Delphine, enfim. <risos> e eu me deparei com o Morante fazendo isso daqui, se liga É essa, velho? Puta que mano. Sim, é um SMR com máscara de cavalo e ela fazendo barulho de cavalo, tudo de cavalo. Por que, velho? Por que? E eu confesso, eu quase tive um treco, porque foi um conteúdo que eu não esperava, né? E por que não ir atrás do que ela faz? Eu cliquei num link dela e, meus amigos, <risos> não poderia ser melhor. Primeiro, que a mina vende água de banho igual a Belly Delphin, É uma cópia bem descarada mesmo. Mas o que me pegou foi outra coisa, e... <risos> Só isso aqui, ó. Você já se perguntou como é o cheiro do seu streamer favorito? Agora é sua chance de descobrir. Não sei, pelo menos eu quando tô fazendo live tão tá um calor da poxa, eu fico com uma mistura aqui de... Odores? Que eu prefiro não comentar muito, mas... Se alguém tem essa curiosidade aí sobre outros streamers, tudo bem. E como eu tava no site, né, eu continuei scrollando pra baixo e... <risos> Foi ali que eu comecei a entender o que estava acontecendo. O frasco de perfume de Amorant. Claro, vocês devem estar pensando... Tá, perfume, tio Sancho. É, pô, tá doido? Eu queria muito que fosse, mas como eu disse, não. <risos> eu cliquei em detalhes do produto, tá aqui. E tava escrito exatamente isso daqui, ó. Você já quis comer... Daqui a gente já leu, você já quer saber como é o cheiro do seu streamer favorito, tá? A gente já leu Agora é sua chance com essa edição limitada, super exclusiva do Scent Jar Feito especialmente pela Amorante para você Inclui um frasco cheio de perfume, feito exclusivamente sob encomenda Com um cabelo humano real da própria Amorante Entendeu? Tem que ser humano real, velho. E cada frasco é autografado por amorante, numerado à mão de 1 um a mil Quantidade extremamente limitada, tá até em maiúsculo. É, é limitado, chat. Não satisfeito? Por que não pesquisar como é feito, né, mano? Pô, eu vou comprar um produto aqui. Como será que é feito esse odor, esse perfume da amorante? Ai, tá aqui escrito detalhado, mano. Ainda não sabe exatamente o que está recebendo? Sem problemas, nesse vídeo você pode ver exatamente o que é necessário para fazer um frasco de aroma de Amorante, apenas para você. Cada frasco de perfume vem com o cabelo humano que já fiz. além do ar perfumado de uma nuvem também produzida por Amorante. <risos> o ar perfumado vem de uma nuvem, mano, de uma nuvem da Amorante, tá? De uma nuvem, nem é da bunda. Depois, o jar, que jar é potinho, é numerado à mão, papá. Tá, esse, esse restante aqui é relevante. Certifique-se de pegar o seu hoje, porque é uma corrida extremamente limitada. Tá, tá gritando aqui, tá ligado? E beleza, eu sei que vocês estão falando aí. Eu só entendido o cabelo, mas ainda assim não entendi o aroma. Eu sei que vocês entenderam, mas a gente tem que explicar tudo, né? E depois desse vídeo aqui, da própria Amorante, a gente vai ter o um veredito final. Só se liga, como é feito esse ar da nuvem de Amorante... Um cabelo da Morante. Coloca dentro do botinho. Coloca tudinho. Coloca mais. Ela se prepara com suas nuvens. E coloca... Que isso, produção? Que isso, produção? Depois ela fecha, pra deixar bem fresquinho. Ela numera de um a mil. E dá um autógrafo especial, com muito carinho. Sim, mano. Como eu disse, a mina tá vendendo peido. Peido. P-E-I-D-O. Peido. E tem gente que compra, velho. Eu vou chupar meu próprio pênis, velho. Imagina lá. Tipo, tô aqui de boa, chega o potinho e esse pei... E esse peitinho. <risos> e esse potinho lá tem cheiro ou de nada ou cheiro de merda. Por quê, mano? Por que a pessoa gasta dinheiro com isso? Por quê? Por quê? Por quê? O pessoal que consome essas paradas, tipo, água do banho, peido, vela de peido, calcinha suja, não dá pra trancar, não sei mais falar, mano, eu tô realmente bravo, mas não dá pra trancar, mano, esse pessoal é muito doente, velho. E a real é que se eu fosse uma streamer gostosona, eu faria o mesmo, mano, porque, porra, por que não ficar milionário por cima de gado, tá ligado? Até porque, velho. A água do banho que a Murante tá vendendo, tá exatamente 50 dólares. E a gente vendo aqui, já foi vendido por 100. <risos> e o cabelo com peido, ela vende por 400 dólares e já chegou a vender por mil. Mil dólares, tá? Mil. Vocês têm noção disso? Hoje o dólar tá valendo aí em média 5 reais. E mil dólares é igual a 5 mil reais. 5 mil reais vezes... Mil, que é a quantidade de potinhos exclusivos, só são 5 milhões de reais, mano. Só, só 5 milhões, assim, ó. 5 milhões vendendo peido. <risos> e eu aqui fazendo vídeo pra internet. Não sei qual é o sentido. Chat, eu vou embora eu vou vender peido. Fui. Partiu peidar!